A casa de escorpião acaba, a casa de escorpião, eles vão para a casa mais emocionante, a casa que tem a casa de Sagitário, que tem um momento que, de verdade, eu fiquei emocionado quando eu era pequena, é uma cena muito bonita. É, eu não gosto do filler da o casa de Sagitário, filho, que é, eles têm que é passar Deus pelas Deus. Olimpíadas do Faustão na casa de Sagitário. Mas quando eles encontram o testamento do Ayoros lá, que a, a, a armadura solta a flecha, Sim, a legal, flecha cara. aparece para aparece lá. Jovens um que momentos, aqui chegaram, ao é um jovens, dos É um dos momentos é bonito, mas é bonito, mais emocionantes. Jovens que aqui chegaram confiam a ter nos seus cuidados. Eles e todo a chorar mundo infinito, chora. Né? É bonito, cara. Ele só naquele negócio, pô, o cara nem sabia se a gente ia vir, mas ele falou: ó. Vocês ouvem, cara? Tô confiando, hein? Então vocês fazem direito. É bonito, eu cara. Morri. É. Eu tô esperando que pelo menos vocês apareçam aqui. Caio. É bonito, cara. Tá muito legal a narrativa. Eu que tenho um convite aqui pra todo mundo que tá nessa mesa. Manda. Vamos voltar na semana que vem, a gente faz ah. a parte 2. Oh, oh, oh, oh, Mas, Pedro, oh, oh, oh. falta 8 minutos, só falta três casas. Dá pra terminar a casa da. Tá, pelo menos não. Cavaleiros casos. de ouro, sim, eu tô falando da casa. Ah, não, tá, saga. tá. Isso dá, isso dá. Então teremos. Vocês estarão no programa 101. Uh -huh. Uh -huh. <risos> Olá, gente! É! 아냐 아냐 아냐